Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora falando aqui da Polícia Civil, que prendeu um homem de 43 anos em cumprimento de um mandado de prisão preventiva, porque ele, além de descumprir medidas protetivas, oh, oh, Ana, de urgência, ele acabou xingando aí a mãe, e a, também estava tendo aí, estava agredindo aí o filho constantemente. Esse caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Segundo as investigações, mesmo ciente né, das medidas protetivas, esse homem, que é morador aqui em Três do Jardim Planalto, ele se recusou a sair da residência da ex-mulher. Ele continua agredindo, humilhando né, a, a ex-mulher e também o filho do casal, viu? e aí teve um mandado de prisão, mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal aqui de Transagoas no mês de abril aí desse ano após representação da delegacia de atendimento à mulher, né, que corre e aí logo depois da decisão dessa decisão aí dessa decisão judicial esse homem acabou mudando aí da residência Ana e aí não foi encontrado no local nesta data aí no entanto foram realizadas buscas e aí os policiais conseguiram localizar aí esse homem, né, iniciar as diligências e conseguiu capturar aí esse homem aí que fez o terror aí, né, com a mulher e também com o filho e agora está à disposição da justiça, está aí mais um caso aí de violência doméstica que a delegacia de atendimento à mulher é, tenta né, amenizar diante de todos os casos que vem acontecendo aqui em Lagoas Ana Cristina.